Pensando sobre a vida. A vida é um jogo de escolhas estranhas. Você escolhe, espera resultados, tenta colher os frutos e vai passeando neste parque estranho. Bem, não sei o que fazer, mas né? vocês... Tira o podcast. O que as pessoas fazem podcast afinal? Tipo, é a revelação de uma voz e fala sobre assuntos aleatórios. E... Você tenta raciocinar sobre aquilo, mas, no fundo, parece uma conversa de bar. E... Hum, não sei o que falar exatamente aqui. Bem, sobre esse canal... É... eu diria que ele é qualquer descrição dele disso. É um quadrinho em branco, que dá pra preencher e modificar o que for preciso. E... É, é isso. Já deu 1 um minuto e 23 é minutos um quadrinhos, óbvio aqui. E vai seguindo. Bem... Ah! Sobre o canal. Eu fiz um álbum de música de 33 músicas, 33 é um número que eu curto bastante. A simbologia por trás, principalmente porque por causa de ter assistido Dark. Uma série que foi boa nas primeira segunda e terceira temporada, que é coisa que eu não curti tanto o final. E, e fiquei feliz com o desempenho do canal, tendo. Duzentos e views no último... No penúltimo vídeo. Não, penúltimo. Esse aqui vai ser o último. Né? O antepenúltimo vídeo. E... Bem... Ah, também tô planejando lançar outros álbuns alternativos, no momento livre, que sempre podemos fazer. Tipo, a continuação, a parte 2 do álbum Boeiro. Composição, opostas, não sei o que, não sei o que. <risos> O título do álbum usa palavras tão específicas que eu não consigo lembrar agora. Bem, outro álbum que eu tô planejando é um projeto é, Secret, mais, mais ambicioso, que também vai ser trago pro canal. Trago ou transito? Eles acompanham. Bem Agora, além disso. Pra pensar esse aqui é o formato mais previsor de um vídeo, sim. Você fala no hum. gravador de voz hum, e as coisas vão é Não é muito diferente do que eu faço eu, eu, naturalmente assim, mas é. Tipo, isso aqui não tem experiência nenhuma pra isso. Uma é vez que eu faço isso. Dicção de zero. Uma merda. Isso é verdade. Bem, agora é 4 minutos dessa bodega, O que eu tenho a dizer? Ah, sobre o o penúltimo vídeo lançado na Inglaterra, que vai ser qual? E postei. Bem, tem uma cena pós-credit interessante é que mostra o personagem narrador. É Essencialmente mais sobre meu ponto de vista da situação. Que, tipo, vou revelar o esquema dos vídeos que eu faço aqui. Eu pego um... Um... Peraí, um corte aqui... Eu pego um... Um, um, um, um trabalho de escola, vejo um negócio assim... E tipo... E eu transformo a edição em um vídeo totalmente alternativo, então... Tipo, uma camada por cima desse trabalho. Pego o áudio, modifico, coisa assim e adapto para o um modelo de vídeo do YouTube. Meio, apesar de deixar na mensagem principal, por isso que os vídeos são meio aleatórios. Porque, em tese, não era por ser um vídeo essencialmente do YouTube comum. Mas eu faço isso para. sei lá. às vezes teste de edição ou. criar um tipo um flash. Então, no momento ali que acontece sim, uma linha cronológica certa, uma coisa muito mais pontológica que acontece. E tipo. Voltando à parte do meu ponto de vista, é basicamente o seguinte, essa última cena, posso quebrar assim dizendo? Tipo, mostra uma cena com um personagem chamado narrador, que mostra meu, é, que eu quebrei praticamente para duas coisas. é uma quebra de quarta parede e mostrei uma terceira do ponto de vista essencialmente meu, sobre a questão. Apesar que é bem claro a mensagem que é passada. Bem, eu tenho uma ideia assim, diferente do padrão assim que você pode esperar um momento de uma pessoa, Tipo, ser contra a política em geral, essas coisas, não concordar que as coisas que existem essencialmente na realidade são advindas de partidos ou visões políticas, e sim que as coisas existem, que na verdade é o um processo inverso: que a questão partidária política, essas coisas, elas pegam essas coisas que já existem essencialmente na sociedade e englobam no seu discurso e introduzem algo acima da própria realidade, uma ideologia. Bem, explica aqui a esquerda. Esquerda direita, vamos usar um termo mais básico do básico do básico. É esquerda e direita. A esquerda diz proteger minorias, grupos minoritários, o ou... uso de drogas, ou a violência, é, a... ser contra a violência contra a mulher, contra o racismo. Mas enfim, esses problemas que há o discurso de realmente existe em é, meio social. A questão de mulheres sofrendo da violência ou questões raciais que acontecem problemas assim no cotidiano, você realmente vê, acontece, você não tem como negar a causa assim. O problema que eu vejo é basicamente o seguinte, você usar os problemas que acontecem entre indivíduos e usar isso como fosse o essencial molde da realidade, apesar que você não pode definir essencialmente o molde da realidade, porque cada relação empírica entre cada ser humano é diferente, então se você basear essencialmente sua visão empírica como um ser humano a ação dos outros, você é um maluco. É uma psicose toda, tipo, ah, tipo, <risos> ah, descansa, não querer, não tipo, você pega Um ideal que você mesmo concebe em sua cabeça do que o mundo seja assim e você aplica sobre as próprias coisas individuais e subjetiva dos indivíduos e tipo. Se o um indivíduo é livre para fazer suas escolhas, então, até no cenário que possa parecer impossível, ele ainda tem a liberdade para se fazer. Por exemplo aqui, que na época da Alemanha nazista, o policial corrupto não seguiu a lei. O que você pensa nisso? O policial corrupto que não siga a lei. Geralmente você ia alguma coisa negativa, ou alguma coisa pejorativa em relação a esse sentido. Mas pense o seguinte, o que eram as leis da Alemanha nazista? Era um critério para a perseguição de judeus. Algo... Completamente nojento, desumano. Mas um policial corrupto que não seguia é a lei, ele simplesmente lhe fazia um bem à sua moral e isso sua negócio. Não é porque está na lei que quer dizer que, essencialmente, aquilo é moral ou justo ou ético. Porque você pode usar muitos argumentos do que coisas que estão determinadas pela lei, que eram nitros, que estão como coisas normais, que hoje em dia você enxerga como abominável. Tipo, escravidão... É, crime de honra contra a traição de mulher... Esse tipo de coisa. E... A just positividade disso não pode se afirmar Essencialmente na, nos acontecimentos que acontecem em, em realidade. Porque, se eu escrever aqui no papel... Papel... Minha é dicção falhando de novo. Mas se eu escrever aqui no papel, que... Exemplo seguinte... É proibido piratear jogos da Nintendo. Imagina que eu diga isso. Bem, digamos que de algum cenário maluco, a Nintendo vira um termo e escrever. É proibido piratear jogos da Nintendo. Aí tipo, se a até escrever? esse é, vai impedir de pessoas piratear jogos da Nintendo? Não, pô, claro que não. Tipo, o que impede dessas pessoas fazer de uma coisa, não o que você escreve lá em É o medo. Justamente de você ser preso está em um cenário onde tem as melhores pessoas possíveis, no meio social. E tipo... E mesmo no cenário de riscos, como sobre ser preso, que é algo já físico, que já está além do que você escreve no papel... que o que você escreve no papel, isso não impede de problema nenhuma essa é a verdade. O que impede as pessoas, essencialmente, de... tomarem uma ação, ou ficarem catelosas de fazer isso, é a aplicação da violência sobre essa pessoa. Ou seja, a força policial em si. Então, as leis são essencialmente algo que eu diria que são vazio. E uma pessoa que segue essencialmente as leis sem, sem questioná-las Ela está afadada A praticar atos Que vão contra sua própria moral Ou contra até mesmo O consenso ético humano Em prol de uma afirmativa Tal como seguir a lei E continuando Sobre essa questão da pirataria Basicamente é o seguinte Você tem os produtos que não são acessíveis, esses produtos que não são necessariamente material, são questão de arte, audiovisual. A questão da pirataria é que, essencialmente, ela é a forma mais perfeita que existe para a democratização de conteúdos. Você lembra que, em 2019, teve uma redação do Enem sobre o tema como, sei lá o que, democratização do cinema. A resposta é, é, é simples. A verdadeira democratização do cinema não é uma regulação de uma corporação ou estado é, canalha. A questão da verdadeira... Democratização do cinema é justamente a ação agorista de você procurar o meu pirata para ver aquele filme e você criar cômodos ou centros escondidos e exibir esse filme com pessoas que você conhece, tipo sacado. casa. Um, é impossível, mesmo que a pirataria se torne um crime de peso ultra. É, de ultra. crime não. É, crime não é, de ultra risco, você. Não tem como impedir milhares, milhares, milhões até, de pessoas a ah, praticarem em pelo mundo. E essa é a verdade. As pessoas, ah, as pessoas procuram meios para consumir essas obras. independente dos gastos. E as grandes corporações ficam com isso. Como esse Netflix, perdeu não sei quantos bilhões, não sei o quê. E outros serviços de streaming que também pede. Aí força um governo americano a perseguir pessoas que usam o Torrent. Ou o Torrent, ah, não sei como, pronunciar sei aqui. Isso aqui é uma letra grega, eu penso. um Eu falo torte, geralmente. Mas as Bem, a, as, as corporações, usam o no nome do Estado para sempre oprimir as relações individuais. E para monopolizar o mercado em relação a elas. Em relação ao lucro. Porque todo indivíduo, ou desde a pequena partícula até a maior empresa que você tiver, partícula seja como um indivíduo, visa o lucro. porque você necessariamente precisa do lucro para a movimentação dos seus recursos, que são escassos. E... basicamente... Ah, tipo... E... A questão do capital é interessante. Lembra A questão do capital é muito interessante. Você... É... Você como indivíduo, procura sempre o aumento do acúmulo do capital. Assim como empresas, aumentar cada vez mais seu capital e gastando menos. Esse é a, o grande interesse unânimo que há entre as pessoas. A busca de favorecer e aumentar mais os seus ganhos em relação a diminuição, e também com a relação à diminuição dos seus gastos. E o sistema que tem hoje, você não tem um, essencialmente um livro de mercado, um conceito de livro de mercado, com a questão do acúmulo de capital das grandes corporações. Que, enfim... Diversas corporações que simplesmente usam da força e da violência do Estado para monopolizar essa questão. Eu acho interessante que eu Sim. vejo um por aí é, Lambendo o bota dessas big tech corporações que claramente conseguem seus meios de forma ilegítima o que contrariai totalmente com o um conceito libertário da não agressão por trás disso. Oh, inclusive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 fábricas que usaram de recursos ilegítimos para formalizar tudo aquilo, apesar que praticamente quase toda a fábrica usa de, eh, ações ilegítimas, recursos ilegítimos para fazer sua indústria, para produzir. Não digo na questão do, essencialmente da exploração do, do trabalhador. Sim, recurso que seja um problema se assim, de trabalhador atualmente. Mas o maior problema é que, geralmente a exploração dos recursos que há no meio natural que não há lespertensos como fábricas. Tipo, uma fábrica grande que explora recursos de uma terra qual a qual pertenciam a, a comunidade local. Aqueles recursos como árvores, ah, não sei o quê. E o local comprou e usou do próprio estado para conseguir desse recurso. Como um belo corporativo que abre. Né? Belo mesmo? Né? Uma merda. Sendo aqui. Bem. Já deu 23 e 16 minutos de podcast. Não, 23 e 16 segundos de podcast. É até uma merda mesmo. meio. Mas eram umas coisas né, aleatórias que eu queria falar. Sobre a questão do capital, a questão das grandes corporações. Só no canal em si. Ah, e bem. É isso que eu tinha essencialmente a dizer. Esse primeiro podcast. Eu já tem todo podcast que. Daqui a pouco. Até. Até a tia do Zato vai ter um podcast. Aí, quando isso aconteceu, o podcast vai morrer, beleza? Não, não digo que vai acabar isso nessa noite, mas aquela ânsia pelo podcast vai não ser tão grande, eu sei. Porque vai ser móvel um tão usado que o valor vai ter perdido. Assim como o real. Mas no caso, do real é... é essa inflação fodida que é de dinheiro. E deixar esses produtos mais caros. Hoje, essencialmente, a vida é com todo mundo. Não com todo mundo. Mas essencialmente, todos aqueles que... Não estão envolvidos nesses esquemas sujos. Que há por trás. Bem... Bem, continuar aqui. Você lá é tinha bloqueado pô. a tela. Bem, isso aqui é o famoso podcast de pôr. Já se acostuma, já a pegando a merda. Mas a questão que eu quero passar é essencialmente as ideias. Apesar que ficou. É, eu achei que ficou uma merda mesmo. E. é isso. Valeu até quem escutou aqui. quem <risos> foi forte escutar isso, porque a qualidade aqui realmente tá uma bosta. Eu não sei fazer essa porra. E. valeu, cara. Se inscreve aí dois 8pix. Olha que quanto um dia eu vou Se eu ganhar o Pix, provavelmente eu vou gastar. É alguma coisa não. nada a ver ou. Comprar pau, mas é isso. Se inscreve no canal, ative o sininho e até a próxima.